Na aula de hoje eu irei ensinar passo a passo como trabalhar toda a região abdominal com um único exercício. Então vem comigo, eu sou o professor Emílio Júnior e essas aulas são dicas de aula passo a passo para você aprender a fazer atividade física com total segurança desde o momento que tem a liberação do seu médico. Você vai ficar nesta posição aqui, que é a posição de prancha. Posição de prancha é essa posição. Só que você não vai deixar o seu quadril descer, muito menos o quadril subir, você vai manter a posição de prancha. Observe o seguinte, é comum as pessoas reclamarem que quando ficam nessa posição, o corpo vai sendo empurrado para trás. Mas isso acontece porque você coloca o seu braço muito à frente dos seus ombros. O ideal é que o braço fique na linha do seu ombro. Então, basta você botar, colocar o braço na linha do ombro, contrair o abdômen e ficar parado nesta posição o máximo de tempo que você puder. Professor, eu só consigo ficar dois segundos, três segundos, 20 segundos, não importa o tempo que você conseguir, você já vai estar ativando a musculatura do seu abdômen. Então, você ficando o máximo de tempo que puder nesta posição, você vai trabalhar muito a musculatura do seu abdômen, trabalhando um todo. Um único exercício que vai ajudar você a conseguir atingir seus objetivos. Gostou de mais esta dica de aula passo a passo? Vai lá nos comentários e coloca também o que você achou. Essas aulas são passo a passo para iniciantes. Muito obrigado para você que está assistindo a mais esse vídeo. Não deixe de assistir os outros e até o nosso próximo encontro.